Se eu vou tratar as dores do paciente que ele tem no joelho, corre o risco de causar alguma dor em outro órgão? Olha, o joelho, um exemplo, estou aqui o pezinho do cliente, o cliente está aqui sentado frente para mim, o pezinho aqui, o joelho é aqui, ó, tá? Aqui é a região do joelho, tá? Aqui também nós temos a região da área reprodutora. Para homem, aqui é testículos e para mulheres aqui é a região dos ovários. Alguma coisa que pode, talvez, ocorrer é nesses outros órgãos, que eles estão muito... o, o sistema que está muito próximo. Mas, de mais a mais, não vai ocorrer dano nenhum. Não, eu não vejo como ocorrer dano nenhum. A não ser que você, como terapeuta, né, ou quem for fazer a, a terapia, não tenha uma habilidade tal a ponto de, de deixar a situação bem resolvida. Tá bem, então a gente precisa ter bem esse entendimento que é, a mais realmente vai prejudicar, né? Vai causar uma lesão, entendeu? Eu estou dando estímulos demais, e isso pode não ser bom.